Olá, estudiosos. Sejam bem-vindos todos. Estamos aqui, novamente, para trabalhar com a disciplina de matemática financeira eh, no nosso curso de bacharelado em administração pública. Eh, então, sinto-se acolhido, sejam todos bem-vindos. E eh, nós dividimos esse curso em três módulos. Nós vamos trabalhar na primeira parte, nós vamos falar sobre juros simples, desconto simples, vamos falar das situações que ocorrem no dia a dia, no segundo módulo, também trabalharemos, é, vamos trabalhar com rendas, as rendas posticipadas, as rendas diferidas e as rendas antecipadas. E no terceiro módulo do nosso curso, aqui nós vamos falar dos sistemas de amortização, muito é, comum no nosso dia a dia. Dentre eles, nós vamos dar um destaque especial ao SAC, que é o sistema de amortização constante. E também falaremos do, falaremos do sistema de amortização francês, que é o famoso Price também, nós comentaremos tudo isso. Pessoal, um pedido todo especial, é, assistam as nossas videoaulas que estão colocadas lá no nosso material, é, verifiquem também é, o nosso e-book, nós temos muita sugestão de estudo, ele está muito completinho e, e sempre estarei à disposição de vocês para qualquer dificuldade que encontrar. Então, os nossos canais de acessos estão disponíveis lá nas nossas as páginas e espero encontrá-los em breve. Obrigado e até mais. Um abraço.